Bom dia, daremos início à 30 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria, tendo em vista a iminência do término do seu mandato, não serão distribuídos processos ao diretor, novos processos ao diretor Efraim Pereira da Cruz, conforme estabelece artigo 2º, parágrafo único da norma de organização anel nº 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.0065.18.2022.66. Requerimento administrativo apresentado pela Air Liquid Brasil LTDA, na condição de consumidor livre conectado às instalações de distribuição sob responsabilidade da Light Serviços de Eletricidade SA, com vistas à recontabilização do mês de outubro de 2020 na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.0037.18.2022.67. Regulamentação do uso do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor, Ricardo Lavorato Tilli. Item 3. Processo 48.500.0004.57.2022.23. Recurso administrativo interposto pela Lacerdópolis Energética S.A. Em face do áudio de infração número 12/2022, Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.003312202284 Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, em face do despacho 1.227.2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Diretor Ricardo Lavorato Tilli. Item 5, processo 48.5038.22.2022-51, recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A., em face do despacho 1.264.2022, emitido pela S.C.T. Diretor Giacomo Francisco Pace Almeida Item 6. Processo 48.500.0045.10.2022.65. Recurso administrativo interposto pela Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do despacho 1.387/2022 emitido pela SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 7. Processo 48.500 2021 34 Recurso administrativo interposto pela, pelo Salão JJBH Estética LTDA. Em face do despacho 2.484-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos no sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. O item 8 será distribuído por conexão ao processo 48, 500, 000, 3, 9, 4, 2022, 13 sorteado ao diretor é, já como Francisco base Almeida, na 29ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022. O item 8 é o processo 48, 500, 000, 3, 9, 4, 2022, 13. pedidos de reconsideração interposto pelas empresas CPFL, Energia Renovável, SA, Centrais Eólicas Alvorada, LTDA, e outras. É, em face da resolução homologatória 3066/2022. Esse então foi para o diretor Giacomo. Item 9. O item 9 será distribuído por conexão aos processos 4850000395/2022/50, 03, 0394/2022/13 e 0424 2022 83, sorteados ao diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Na 29 Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022. Os processos são os processos de mesmos nos números: 48.500.003, 94.2022.13, 03.95.2022.50 e 04.24.2022.83. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Matrinchan Transmissora de S.A. MGE Transmissão SA, Arteon Z3 NGSA e outras. Em face da resolução homologatória 3067-2022. Esses esse, então foram para o diretor Giacomo. Item 10. O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.500 202250 0394/202213 e 0424/202283, Sorteados ao diretor Giacomo, Francisco Passe, Almeida, na 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. O item 10 são os processos do mesmo número, 48.500.000.03.94.2022.13, 0395.2022.50 e 04.24.2022.83. Pedido de reconsideração com o pedido de medida cautelar interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. em fase da resolução homologatória número 3.067.2022. Isso, então, foi para o diretor Giacomo. E o diretor já como base Almeida não vai para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de equação anel O 1. O item 11 é o processo 48.500.046.32.2022.51. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo Lavorato Tilly. item 12 será distribuído por conexão aos processos 48.500.55.28.2021.01, eh, 55.29.2021.48, 54.95.221.91 e 54.96.2021.36, eh, sorteados ao diretor Elvio Neves Guerra, na 29 Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022. O item 12 é o processo 48.500.55.79.2022.14, Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo e depois pela, pelo Instituto Internacional Araiara em face do despacho 1591-2022. Esse então foi o diretor Elvio. Item 13. Processo 48.500.0009.60.2021.06. E o diretor Giacomo Francisco base Almeida não participará do sorteio do item 13, conforme estabeleceu o artigo 50 da norma de, de organização Anel número 1. O assunto é o pedido de reconsideração interposto pela predileta alimentos LTDA em face do despacho 1826-2022. Vamos ao sorteio. diretor Ricardo Laborato Tilli. O diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida não pode parar do sorteio do item 14, conforme o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 14 são os processos 48.500 a 017.43.2019-19, 1745 08 1744 55 3696-2019-30. Pedido de reconsideração interposto é pelas empresas Light Source Milagres 1 Geração de Energia SA, Lightsource Milagres 2 Geração de Energia SA, Light Source Milagres 3 Geração de Energia SA e Light Source Milagres 4 Geração de Energia SA e Light Source Milagres 5 Geração de Energia SA em face do despacho 1833/2022. ao então, sorteio Diretor Ricardo Lavonato Tini. Diretor Efraim Pereira da Cruz, não participa do sorteio do item 15, conforme estabelece o artigo 50 da norma de acção anel número 1. O item 15 é o processo 48.500.0039.71.2021.30, pedido de reconsideração interposto pela Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do despacho 1.725.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Diretor Efraim é, não participa a sorteio do item 16, conforme estabeleceu o artigo 50 da norma de geração anual né, número 1. O item 16 são os processos 48.50.0035.69.2021.55, 47.26.2021.40. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, S.A., eletrocar. Em fase da resolução homologatória número 3070-2022. Diretor Ricardo Lavorato -tini. O diretor Ricardo Lavorato Tini não passará do sorteio do item 17, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 17 é o processo 48.500.0028.41.2022.61. Pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, TAESA, em face da resolução autorizativa 12.267.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 18, processo aos 48.500 a 05271 2019, 65, 50, 53, 2019, Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela, pela Palma Plan Energia SPSA em face dos espaços 1.372-2022 e 1.373-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19. Processo 48.500.0066.24.2022.40. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela ASU, transmissora de energia S.A. Com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade referente ao contrato de concessão número 5, 2018. Diretor Giacomo. Item 20. Processos. 48.500.005748.2017.41 e 18.32.2018.76. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Délio Bernardino Holding S.A., e Nena Bernardino Rouden S.A., com vistas à alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Delo Bernardino e Delo Bernardino 8. Diretor Giacomo. Item 21, processo 4815005502 202155 requerimento administrativo interposto pela Barra Bonita Óleo e Gás LTDA, com vistas ao reconhecimento de exclusão de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação da usina termelétrica Barra Bonita I. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 22, processo 0, 38, 12, 2017 59 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Maranga, Marangatu 1 a 12, atualmente detidas pelas empresas do complexo fotovoltaico Marangatu Solar 1 SPLTDA, das da Marangatu 1 a 6 e do complexo fotovoltaico Marangatu Solar 2 SPLTDA, da Marangatu 7 a 12, em favor, respectivamente, das empresas Marangatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, Energias Renováveis SA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato E Item 23. Processo 48.50.000.12.2020-29 e outros. Autorização para fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas fótons de São Camilo 1 a 8. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 24. Processo 48.50.0040.55.2021.17 e outros. Autorização para fótons de Santa Larissa, energias renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, fótons de Santa Larissa 1.8. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 25. Processo 48.500.0064.69.2021.81 e outros. Autorização para Fotos de São Valentim, Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fotos de São Valentim 1 a 5. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 26. Processo 48500-05384-2021-85 e outros. Autorização para ONSUNA Energy Participações LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alto São Francisco 4578.9, 10, 11 e 12. Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 27, processo 48, 500, 0, 0, 17, 10 2021 8.5 e outros. Autorização para a Azaleia, participações S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Boreal, Zonda, Siroco, Mistral, Monção, Polar, Ventania, Tornado, Costa do Vento, Alísios e Lips. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 28. Processo oh, 202263 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Jaguari de Energia, a CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Bernardino de Campos. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29, processo 48.500.006596.2022.61. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE, Subdistribuidora de energia, das áreas terras necessárias à implantação da subestação Santana do Livramento 1. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco basicamente. Item 30. Processo 48.500.006.491.2022-10, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Chimarrão Energética SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão subestação PCH Chimarrão, substação Turvo e Twin. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 31. Processo 48.500.0064.87.2022.43. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Pedro Leopoldo LTDA, das áreas de necessárias a passagem da linha de transmissão. UFV Pedro Leopoldo, subestação Jabotica Tubas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 32, processo 48.500.0064.92.2022.56. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da energia da Tocantins distribu Distribuidora de Energia SA das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão de distribuição Porto Franco Tocantinópolis Circuito 2. O diretor Giacomo Francisco Vásquez Almeida. Item 33, processo 48.500.0060.56.2022.87. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Acre, distribuidora de energia SA, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Tucumã-Floresta. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 34, processo 48, 500, 0, 0, 65, 16, 2022, 77 Declaração de utilidade pública para fins de instituição e serviço administrativa. Em favor da ON Cristo Rei, Geração de Energia Elétrica, SPL Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Cristo Rei, Subestação ASU3. Diretor Ricardo Lavorato Tilli. Item 35, processo 48.500.065.22.2022.24, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição subestação Santa Cruz do Arari, subestação Chaves. Diretor Giacomo. Item 36. Processo 48.500.0060.87.2022.38. Declaração de Utilidade Pública para Fins de instituição de Sedão Administrativa em favor da Equatorial Pará, Distribuidora de Energia S.A. Nas áreas internas, acessa é a passagem da linha de distribuição Chaves, a Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tilli. Item 37. Processo 48.500.005999.2022.92. Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Servidão Administrativa em favor da Equatorial Pará de Estrutura de NGSA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de destruição Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 38, processo 202213 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Celesc, destruição S.A., das áreas ter é necessárias a passagem do trecho da linha de distribuição, que perfaz o um seccionamento da linha de distribuição forquilha Rede Básica, Araranguá, na subseção Araranguá, Lagoa da Serra. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 39, processo 48.500.033.64.201955, alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa número 8.025/2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de renda administrativa em favor da SPE Transmissora de Energia Linha Verde 1SA das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão 1, Governador Valadares 6 Mutum Circuito 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 40, processo 48.500.038.14.2021-24, Alteração a pedido da resolução autorizativa número 10.668-2021, que trata da declaração de utilidade pública em favor da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, c 3 et das áreas necessárias são a passagem do trecho da linha de transmissão que faz o seccionamento da linha de transmissão Canoas 3, Cachoeirinha 1, na subestação Cachoeirinha 3. Vamos ao sorteio? Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Tem 41, processo 4850002463200715, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11535/2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Rio do Cobre Energia S.A., das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Cobre Subestação Laranjeiras do Sul. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 42, processos 48.500.000.36.64.2002.30. 32.56.2021.59. E 64.28.2022.75. Requerimento administrativo interposto pela FUNA Centrais Elétricas S.A com vistas à regular, regularização de reatores monofásicos nas subestações Ivaiporã, Araraquara, Furnas e Cachoeira Paulista, e autorização de melhorias. Diretor Giacomo Francisco Baze aumenta. Os processos fechados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública, Dessa forma, declaro encerrada a 30 Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.